Pessoal, nós estamos descendo agora aqui num caminhozinho Indo para um lugar que eles vão nos levar para passear Então nós vamos registrar para vocês essa nossa saída, tá bom? Como chama lá o lugar, Jana? Nós vamos indo pedra do Itacolumim Pra cá, né? Isso Pedra do Itacolumim É um lugar muito bonito, muito visitado Uma pedra muito alta Né, João? É Muito linda Um paraíso mesmo, a natureza então passa bem dentro da propriedade de vocês. Passa, passa bem aqui dentro. E, e pra para lá tem var, tem um caminho de cá e o caminho de lá, né? É legal que Uma tem. caminhonete é boa, né, Josué? Ah, você é pode bom. soltar ela, né? Vamos... Você nós pode vamos soltar e ela vai. Não, no chinelo, não mexe nela não. Não mexe nela não. Alguma coisa aconteceu. Às vezes tem que configurar ela. É, verdade, essas coisas digitais, né? É. É assim tem que entrar na internet e configurar. É assim. isso, aqui, isso aqui não é. Um... É o é um riozinho que passa embaixo da casa nossa, né? Não é o um rio não, Aquela das cachoeirinhas, né? Além, é. é como tá muito ah, seco agora, né? Não, meu irmão tá com uma batata ali, aí. Aí puxa água, puxa né? Puxa mais água, tem menos mesmo. Pra direita? Para rir, esquerda. Ô Cícero, o Daniel gosta tanto de vocês? Ser... É. Eu também ele quero muito bem dele. nele, viu? Ele tá operado, coitado, tá operado à vista Mas Ele tá aí? Tá na casa dele, repousando Não tá usando lápis escuro Tá, tá operado, da à vista Nem, Jo? Tá Mas... Três vezes já que ele operou essa vista O que que aconteceu, será, no começo? Ah, sei lá, viu. Eu, eu acho que foi é um acidente de bicicleta que ele teve o, o, A mãe dele ele fala machucou, que ele teve um, um acidente de bicicleta uma vez Ele caiu e bateu a vista e depois disso pra lá ele vem tendo problemas com ela. Ah, pode ser isso. Entendeu? A gente acredita que pode ser isso. Está é boa mesmo, né, hein? Né? Boa. Só, é ruim só um pedaço lá. Tá arrancando mandioquinho hoje. Trancando? Arrancamos. Quem Prontamos. tá aí em Prontamos. cima? É o rapazinho. Eu sei se o pai plantar mandioca hoje. Ele... Ah, ele... Aqui é mandioquinha salsa É, ele falou pra mim Aquela lá que tá plantada é mandioca <risos> ele, Ela gente. é mandioca comum oh, <risos> aqui, Essa aqui é mandioca salsa Lá é comum, Então, lá é mandioca Mandioca de mandioca Falou, falou a qualidade dela, para mim Esqueci, ah, esqueci Ali é mandioquinha, né é. ali Aqui tá arrancando mandioquinha salsa e lá ele tá plantando a mandioca a de raiz normal. De normal Mandioca salsa que vocês falam, é aquela mandioca em sopa? Isso, isso. Uma, uma bem saborosinha É que eu não sou muito fã dela não Eu não gostam da mandioca? Eu, eu vou... também gosto claro. bem, bem sequinha gosto da eu gosto Só se, se é a maneira como, é, como ela é feita Eu estranho né Madalena, de repente é isso né. Eu só faço na sopa né? eu, então, faço e... seca, eu faço ela seca Faz uma Carne. Igual batata Igual batata já fiz também Já fiz Eu acho que o cheiro dela que Bota a burra Vai lá Esse aqui é meio violento Era <risos> É o jeitinho agora de direita. Agora direita Devagarzinho aqui pega no chão Nós vim descido, hein? Não, mas pera, é Pera, pera de devagar. Devagarzinho você passa Já percebi tem esse carro é. E o meu aqui pega no chão De cheia, desgamado Agora é. direita aqui Só Pá lá a rodovia lá, ó Aqui agora tá uma beleza, tá? Aqui na rodovia que vai pra... É uma foto, que vocês lembram cá, É, ali, O Rio Pardo Viu, Madalena? Você lembra que os pés de mandioca eram ali? Embaixo da minha casa? Eu lembro, eu lembro Aí você sabe que tem que estar plantando de novo, né? É Porque chega uma hora que ela fica aguada, ela não presta mais, né? É verdade, mesmo Aí agora ela tá plantando lá pra cima, resolveu ir para lá Prontar lá, e aí no lugar da lá era silo, né? Era silo assim, não... Aí ali agora o cara é que pronto a babrinha, onde que era o mandiocauto é bom, Quando chove, isso é aqui fica, vida fica vida. bem liso, né, José? Fica Sim Por a isso, é, plantar é tá é esse calibre, o calibre deixa a água Ele puxa a água, né? A cama desligou todos Não, tá gravando Ah, tá? Tá isso oh. É uma reserva de bateria, só ah, pegar aqui, ó sim. Ó Bem... Nós fazia esse caminho todos os dias, todos Peraí não, nós é? Nós puxava leite de primeiro Fazia esse ah, caminho é? todos os dias Era uma batalha de manhã cedo Nossa, pega daqui, pega de lá leite caminhando? caminhão, Não, era no, no monete uma s 10 né? Na caminhonete Essas árvores aqui mortas na beira da estrada Geralmente é raio que mata, não? Essas duas aqui não é, não. Essa aqui é mamil de porca. Mamil de porca vai indo né? elas Por si só morre, né? É, morre por si. Né? É raro um ficar, durar bastante tempo. Ih, mandar, vou ter que fechar bem. Tô tá falando pra você, esse caminho aqui. E nós estamos tudo alérgico hoje. Vou ligar aqui. Deixa que eu vou ligar aqui. Olha. Ih, <risos> Tá parecendo lá no sertão, né? Ai, nós né? estamos precisando de chuva, Deus tem misericórdia Estamos <Toma. risos> Estradinha boa, dá gosto andar nessa estradinha dessa Ai, que delícia de <risos> a, andar, a né? Alinhadinha, né? O que é que lá, José? Lá em cima? Nós vamos plantar batata, milho, jogando calcário. Ah, estão preparando a terra Estão preparando É longe da sua casa lá? Não, é lá na da fitura é, Na da fitura ali, na queimada ali Oi, casa Deus abençoe, tudo bem aí? Tá, a gente está indo Para um aqui os objetos, entendeu? Lá dentro. Pelo menos isso já ajudava, né? Ó, oh, assim, além que a gente vai estar autorizado, tem o livro da fazenda, as panelas que as, as escravas Ai, cozinhavam, Entendeu? Tem tudo. É muito linda a fazenda, Cícero. E tem muitos pés de que? Pinheiros, amor? É pinheiro, é pinheiro. E, e a lenda conta que um escravo interromou uma panela de ouro dentro de um pinheiro, de um pé de pinheiro. É dentro de pinheiro. Mas aí vai achar esse pinheiro aonde? Porque ele tem mais de 300 mil pinheiros. <risos> é. Vai dar assim que é assim que eu falei pra vocês. Oh, não, mas aí é só passar essas quebradinhas. Não que chega não que não, que passa não passa. Que lonta, eu acho. Então assim, é, a, a, a lenda conta, antigamente, que antes desse proprietário de agora, o outro morreu cortado pescoço. o pescoço, o escravo se manifestou contra ele, ficou nervoso, irritado, o patrão, né? E, e ele tava na janela assim, ó, e o escravo foi e cortou o pescoço dele. Olha lá, para tudo agora, lá. Olha lá a tô vendo lá. a lá. A rua é a É. Ah, oi. É lá que vai vomir? Hahaha. É lá, É lá que morro lá, o morro, o morro. É lá, lá, É lá, Madalena. Ah. E eu, eu ah, moro caramba. aqui, tô esperando para esse passeio há anos, viu? Porque quando o Josué foi, eu não pude, ir, eu tava grávida. Ah, constatar. De outro tendo um privilégio. Eu tava grávida dele. isso. Uh -huh. aham. É. E aí eu eu, eu tava grávida do Caíque, eu não fui, eu fiquei com medo de subir. Pode ser alguma leisinha. coisa É, imagina se leisinha, Mas parece que fizeram lá, né? Eu tava bem adiantada. Parece que né? fizeram um celular lá em cima dela Tá parecendo. Olha lá, ó. olha, olha lá, tô vendo. Aí, Cícero, você tá gravando? Não. Tá gravando Tá. A minha prima mora de lá ali, ó De lá, a Sandrinha mora de cá aqui, atrás, aqui né? ah, ah, é. nós Vamos passar perto, eu vou mostrar a casa da... dela pra vocês A Sim, Sandrinha é florzinha de matinho, não é? Matinho, mesmo, velho. bem? É de matinho. Tá parecendo uma ruptura. Olha lá os pesados de brocas lá, qual Ah, é? De quem será que eles é esse lá, pô? Aqui é a lavoura, né? Olha, aquilo lá eu tô ao menos tamanho não plantar lá, eu quase, mas... Mais ou menos pro lá. é? Pessoal, nós estamos aqui agora, no alto da serra. E nós vamos mostrar pra vocês uma coisa aqui interessante. Aqui, nessa fazenda, como vocês podem ver, tem esse afundado aqui, ó, que as vacas já fizeram. Eu, eu vou aqui mais para trás para explicar para vocês o que, é que eu tô fazendo. Tô gravando um sistema que eu já tinha visto na minha infância, que só agora é que eu tô vendo depois de, de velho. Ali passa a estrada, como vocês podem ver. O que, é que o, o roceiro fez? Esse, esse como é que eu posso falar? Esse rebaixo aqui na terra, essa canal e as vacas vêm ah, né o, o pasto aqui em cima como vocês podem ver elas vêm para não ser atropelada o que o fazendeiro aqui fez ó fez um um túnel um viaduto fez um túnel vamos lá só que nós não somos o um viaduto não, viu? fez um, uma ponte sei lá ei, aí que beleza ei, vai subir ei, José deixa oh, não, não. daí boizão você vai cair ó, cuidado aí rapaz é um buraco pode ter cobra nem é um chachá. verdade é mesmo é tem que ficar esperto, de O Chachá, eu ouvi ele O que, ele que é Chachá? Chachá é um passarinho. Mas ele, parece mas, um pica-pau. Mas ele tem... Tá, ali Deve, deve ter, tem. só que eu não consegui alcançar, mas deve estar tá com os ovinhos já. Bom, então ele tá falando aqui desse buraco. <risos> Ainda bem que isso... Então nem Ney de Chachá dentro dele. Ô Cícero, tá até o nome dos pedreiros Aí, aqui Aí, ó, o que eles fizeram ó. aqui. Com um pedra, né? Esse Você falou posso... que é seu primo? Ó. É meu primo. Olha o que Salve. eles fizeram, Botaram umas barras de ferro. Colocaram a o data, é. Júnior César, 4 de 10 2012. Saulo é primo do Josué. Saulo José. é o primo do Josué. E fizeram essa passagem aqui, ó. É, então. É, é, ah, tá bom. Isso, tá bom. Esse é amor que você tem por mim, né? Tá bom, pode deixar. Vem, boizinho, vem. Aí, como vocês estão vendo, vou voltar aqui. Aí, que belezinha. A vaca passa por aqui e vem pra cá e vai pra lá. Eu tinha visto isso aqui uma vez, o, o rapaz fez, o contrator e tudo mais, ficou muito bonito. E aqui são as pedras que sobraram, né? Essa, essa prancha aqui parece prancha de batedor. Ó. Então, não, é, não é bem uma prancha de batedor não, mas dá para fazer uma. Cuidado com cobra embaixo. Bom, vamos lá. Nós vamos agora no lugar, gente, que ele, que o Josué e a Janaína nos chamou para ir, para a gente ter um, uma noção... Da beleza que é vista aqui do alto. Então, nós estamos num dos das serras, né? Um dos picos, eu quero dizer. de um dos morros mais altos aqui. Acompanha eles lá, Cícero. A visão aqui é simplesmente linda. Vento delicioso aqui. E talvez esteja ventando no microfone aí. vocês devem... Nem não, pessoal. Não é aqui. Olha lá, tá lá. O youtuber Kaique também, fazendo a matéria dele. E ali tá o Kaique. Kaique Oliveira, do canal Kaique Oliveira. Ele tá gravando, tô colocar no canal. Beleza, que é isso daqui. Aí a Janaína tá ali. Kaique, Josué. Ei, galera, conheci essa. Tá muito maravilhosa com a gente. Bom, agora nós vamos mostrar pra vocês, então. Olha isso. A casa do Josué tá. Demais, é tá onde que eu não conheço. É? Deixa, deixa eu tentar olha descobrir. Onde que ela tá lá? Tentando achar sua casa, Josué. Olha lá. não ah, tô vendo ela lá. Aquela estradinha de terra foi que nós viemos? Isso. Ali, aquela turma. É, aquela ali. Hum. Um pontinho aqui é aquela. Subimos por ali então. não sei onde que é a sua casa, ali. Lá embaixo. baixão, lá. Lá, lá na rua que barracão grandão lá. Ó. É, lá dentro. Aqui é barracão lá, é lá. Passamos naquela curva. Viemos subindo. Tá vendo? Uma terrona grandona é lá, ó. Tá vendo? O barracão na lá, ó. Azul. Que lugar gostoso. O isso aqui lá. dá para saltar de parapente, vai. né? Para branca. Então, vocês não viram ainda onde que a gente vai isso. Né? Lá é a casa de vocês? é, é. é muito lá, mais lá o asfalto, lá os carros passando lá. Olha lá. Ah, o asfalto eu consegui ver daqui. Olha lá. Quer dizer, o asfalto não, né? O carro passando no asfalto. Eu não acho que eu achar carro, não, eu sei que está perto daquele barracão lá, ó. Lá, tá na frente do lá. barracão, sim, uma casa tá que tem uma parede branca. Estou tá vendo, estou vendo, vendo. Agora vi. Estou vendo. Eu vou, eu vou filmar lá agora. E tem os vou dois pés de bem. É pinheiro, aquilo lá, que é aqui na frente? É palmeira, né? Não, os dois lá. casa do Josué é essa aqui. É? Lá de cima, está do é. lado de lá. Está limpo. Está Olha lá que nós estávamos aqui de pé, essa mãe. Ela ia bem alteirinha. Nossa, ela é grande. Nossa, ela está muito, muito longe hein? e bem alta, hein? Alto. Olhando daqui parece que nós estamos dentro de um vulcão, né? Imagens e pedras, está vendo? Não parece mesmo? É, e é mesmo. E lá, lá, lá é a Pedra Boa Vista. Pedra Boa Vista lá em cima, estou é. vendo tem ah, que lá também. Que é? Por isso que o nome dele é Boa Vista, lá, né? Porque olha a beleza daquela lá, pedra. Lá, lá, lá. Do lado da estradinha lá, José? Ah, lá, tá vendo? Do lado aquela... esquerdo da estrada? É, tá vendo que é um monte de torre lá, de celular? No rumo da torre. É, lá em cima. Entendi. Um, lá. Ah, via. Onde que pegar lá? Peguei lá. Olha celular... a é estradinha é lá. Estradinha lá. Eu vou, ter, eu, vou, eu vou ter que comprar um carro mais rápido, eu quero andar, eu quero conhecer esse mundo e tudo eu morrer, morrendo. Ah, ali ó, tá preparando a terra para plantar batatinha, colocando calcário na terra. Plantar milho. É milho? É milho dessa vez? Batata, depois vão tirar batata e plantar o milho. É, e depois é... do milho vão entrar com a balbrinha. Tudo uma, na uma terra só Tem muita matéria, minha prima mora de lá ali ó deve ter uma pessoa um pouquinho na casa dela Tem uma casinha aqui no Tem alto, um alto gente Vou mostrar Tem pra bem vocês bem. uma casinha ali ó, uma aqui, é, ó Luz. É Mora bem no alto mesmo É a casa que eu tô vendo Que tá na parte mais alta Dessa, dessa serra aqui outro mais alto ah, é essa O outro mais alto é essa Dá, dá pra saltar de paraglider ah, e de ah, parapente. Ah, é nós estamos será? aqui no lugar, gente, bem alto, que se alguém gosta de saltar de asa delta, asa delta eu acho que não dá, né? Acho que asa delta não, porque ela teria que ter um lugar pra você saltar e já sair voando. Mas paraglider e parapente dá. Dá, né? Vai correndo até ali assim. Dá, mas não precisa correr, correr muito, não, não é correr. O vento que tá aqui que nós estamos sentindo, pega ele e infla e já sobe. E vai, vai fica voando aí no alto, aí, ó. Lá lá. Lá? Lá, lá, lá lá a serra do meu pai também, que é Artura. Aquela ali, aquela pedra lá, ó. Então, aquela pedra lá, a de lá é onde tinha o, o, tinha o, o ouro que tiraram uma vez. Tiraram é um que? diamante daquela é, pedra. Tiraram dentro da pedra. Ah, lá. ah dentro é. da pedra. Uma coisa mais linda do mundo. Lá vem a mesmo. serra dos armando, veio para lá. Agora aquela ali, que é bagãozinho ali, que é matinha assim, lá é a terra do meu pai, ó. Lá também lá em Rita, bem alto, tá com caramba lá pra você ver, ó. É mais alto do que aqui, né, Josué? Aquela ponta lá no alto é mais alto do que aqui. É, aquela ponta é, mas ali, ali é na terra do meu pai lá e eu criando tivemos aqui. Você fala aquela é do lado do, do, da terra? É aquela aqui? terra lá, tá vendo? Tem o ranchão lá no ar. Lá da boi, lá tem tá uma lavoura de batata, verdinho, ó. Nada, mano, lá só biquinho lá. Ah, tô vendo, tá vendo o biquinho, vendo? tô vendo o biquinho. É, esse mate, cara, ali do meu pai. Hum. Aqui é do lado do.. Zé aquela Zé, Zé, a, Zé, aquela Zé. subidinha. É lá onde vocês o vídeo do meu pai aqui, é olha. Subindo, lá. com o pé ah, Entendi. Agora aquela peça que estão falando lá é a pedra mais alta, é aquela tem que ir lá na César Armando e vir de lá pra cá. Entendi. É, pra nós poder ir nela. Tem ela pra nós ir também, a gente vai mostrar no canal. Josué, conta para nós a história que eu vou agora primeiro lá. Pedra. Vou focar o lugar lá, gente. Ó, quando eu vou mostrar aqui agora, tá bem longe, né? Então se tremer vocês não repara não. Aí, ó, nesse lugar aqui, ó. Então agora o Josué vai contar para nós o que que era ali há uns anos atrás. Achei interessante, então eu vou registrar. Conta pra nós fazendo um favor, José. Então, lá naquela pedra lá, antigamente, é, tem um ditado que conta, né? Que dentro dela, da mãe de lá dela, tinha um. Tinha não, tem um oco lá. E, e tinha um diamante dentro dela. E, e à noite esse diamante brilhava lá. E lá da fazenda do homem, lá nós Ivinha. Nós, no caso, nós não, eu não. A tua conta, Ivinha. Os antigos. Os antigos. Aí tinha uns caras que vieram trabalhar ali na fazenda do Omo, ali. E trabalhou uns, uns dois, três anos ali. Só que o, o dono da fazenda não, não esperava, né? Que o tá trabalhando ali, mas o teorias deles era essa pedra. Aí foi trabalhando lá, trabalhar de dia na fazenda e de noite trabalhar nessa pedra lá. Tentando arrumar um Podendo tirar jeito, é, é, jeito para tirar um ela, né? um jeito para chegar até ela e é se consegue resgatar ela. É tanto que tem lá o do os coisas que fizeram cimento, as cordas, é ramper fala, né? É, exercício de rapel fazendo para poder tirar, é muito é. alto. Aí teve um dia, o um homem notou, ó, mas mais. Não brilha mais. O camarada mil, não veio, trabalhar tá, hoje, oi, o que está acontecendo, o dia o mais precisava. Aí percebeu, ó, vou lá ver o que tá acontecendo, né? Chegou lá na casa, lá, que era a casa do, do Azir, que o rapaz mozão morava, no... Não tava lá mais, tava lá os trens tudo, deixou tudo, deixou os trem tudo lá, a casa fechada lá, a chave na porta Mas sem, do nada, sumiu Ficou preocupado, uai, mas o que aconteceu? Será que foi para algum lugar, Ou sequestrar eles? Não sei Aí à noite, ele pensando e pensando, lá resolveu saí na área da casa lá e dão uma na pedra lá, já, já não viu mais ó, a relíquia tá fazendo A relíquia que tinha lá que brilhava lá, <risos> aí, a... A aí que ele per... atinou. aí foi uma que percebeu, ah rapaz, não é possível que aconteceu isso. Aí o carro não tá, não brilhou mais mesmo. E, e levaram a pedra de embora, deixaram de, do helicóptero do, do assim, e, e balançaram assim, sabe quando a gente que é golpe? Balançou sim balançava assim, olha aquele viu que dava ele... Foi lá dentro da pedra, conseguiu tirar a pedra levar embora Nunca mais voltou aí E, e, e tem gente aí, até no meu no soco mesmo, contava que ela morreu Do meu pai, que, que existia mesmo, que tinha mesmo essa pedra lá E o homem ficou tão decepcionado depois disso, que ele vendeu a fazenda dele Ele até vendeu até o peixe, pro preço mais mais em conta Que eles já, ah, a relíquia era, era o, da fazenda era essa, esse brilho lá né Aí, como roubaram a pedra? Aí roubaram a pedra, ele descostou. Aí ele vendeu, ali, comprou outro lá pra frente do barreiro, lá longe, lá, só pra não vir ali mais. Nem ele viu os sobrinhos dele ali, os fiados aí, ficou ali, não vinha mais. Então, Agora, pessoal... coitado desse homem, já nem não existe mais, né, irmão? Olha é é. que coisa. Então, uma história, pra mim, nova, daquele lugar lá que, mais uma vez, eu vou mostrar pra vocês, ó. Daqui lá dá da quantos quilômetros, mais ou menos, José? Ah, não, não, não tá base, viu? Para lá, para você, Esse lugar é aqui, reto, ó. Assim, a gente não... Esse bico de pedra aqui. Só que é do outro lado, que a pedra estava. É, é, é, do... e é mais a pica que é a tecnologia. Eu tô filmando é só o lugar, né? Lá, né? É, é, aquela lá. Tô filmando só o lugar, né, Josué? É Porque lugar. na verdade foi pro lado de lá que aconteceu. É de lá, né? isso. É. Sim. Tem a pedra lá e tem uma toca. Deu na pedra assim, ó. Então é. Dá ninguém, pra achar a caverna? Ninguém, ninguém conseguiu ir lá. E eles foram planejando até conseguir chegar lá. Mas dá uma olhada na folga dessa mulher. Olha! <risos> <Vai. risos> vou falar a gente, verdade. É tão bom estar tá aqui, tão bom respirar esse ar, sem, sem aquela, aquela fumaça de carro. É tão bom estar tá aqui, é gente, ligado, gente. Não tem noção. Eu vou estar tá deitar aqui ó. e ficar. Olha que delícia. Mas não podemos ficar, não. Tem que prosseguir. É Vamos lá então? Então vamos lá. Vamos prosseguir, galera? Vamos prosseguir. Nosso Agora nós vamos pegar o carro ali e vamos continuar. É ah, aqui, ó. Ó. Aí. Mas que é bonita, é, né? É Lugar, largaram aqui. Às vezes o vento arrancou também do lugar. O vento lá arrancou, o vento arrancou com tudo, arrancou com raiz e tudo, né? Ah, Aí depois ela foi cortada, ó. né? Alguém cortou, né? Aí depois vieram aqui. Ah, pessoal, o José falou uma coisa que é verdade. O vento com certeza arrancou aqui. Eu também acho que é vamos, vamos tá, isso. Vamos pensar que isso. E ali embaixo tá tem umas mais tá bonitinhas, bonitinhas que eu vou mostrar pra vocês, tá? tá? Ah, Alô, amanhã tem é a casinha da minha filha Sandra. Sim, mas a gente vai mostrar e vai gravar é, é, com ela pra vocês. E aqui tem uma carinha plantada. Olha o motorzinho, oh, oh, tudo barulho. Tá né? Mas talvez seja da por isso que ela caiu, porque a raiz estava pequena, né? estava rasa. Ela não recebeu muito vento, né? Quando recebe vento, ela. profunda as raízes, né, Josué? Ah, certo? O vento é muito forte, né? arrancou ela, né? uma árvore é muito grande, né? Uma árvore só que caiu aqui. Essa árvore é muito antiga. Muito, muito antiga. O que você vai fazer com esse banco aí, pai? A ladeira linda? Dá tá fazer muita coisa. Dá, né? Dá um banco para você. Uhum. Olha que coisa mais linda, pessoal. Isso aqui, ó. A gente ia tirar com a você motosserra tá aqui, ó. Possível, tá? Assim, ó. Ia trabalhar nele, bem bonito. Eu deixava eu essa ponta aqui, ó. Tá? Trabalha nele. Passa um. dá uma lixada nele assim, ó. Põe uns dois pezinhos rolias por baixo, já é um banco. Coisa mais linda pra sentar. Esse oco, a gente aproveita esse oco, a gente aproveita tudo, galera. Isso. Esse movimento arrancou, ó. Olha lá, ó. Mostra lá ali, ó. Acho que chuva foi feia aqui, hein, pessoal? Ai, ah, olha lá. é que arrancou aquela lá? Essa árvore realmente é uma árvore muito antiga. Ô, oh, amor, o que você acha que essa árvore é? Não sei te falar, acredito. Tá no oco dela aqui, pai, que no... Pelo... Não sei, meu pai, isso aí é uma coisa de banqueta. Será que é uma flequinha lá no meio do caminho. Isso Interessante, hein? Isso aqui era uma casa de alguma coisa, hum, acho que não. Ou é da árvore mesmo? Viu? Da árvore mesmo. Tá parecendo que é um cupim? Cupim, uma... Não, não é não. Bom, algum inseto, alguma coisa comeu ali, dá pra ver, né? Você achou, Josué? Tem, tá Tem aqui mirim? Tem. Olha aqui, belezinha. Olha lá. Vem, vem cá. Olha lá, <risos> viu ah, ah, vi. Olha aqui, belezinha. Ah, Deixou. O, o, o Josué, aqui, esse olho de águia dele. Olha lá, ó. Viu aqui, ó. Bem nesse lugar aqui. Qual é o nome desse mirim? Mirim Droyama. Droyama? É. Opa! O nome científico dele é Mirim Droyama, né? Chama ele de Mirim Preguiça. Tem até mel aí dentro. É pra te... Não agora. Não tem muito, porque acabou de passar o tempo do inverno, né? Hum. E no inverno elas não, não, elas não, não fabricam fabrica mel. Elas consumem o mel delas. Ah, entendi. É verdade, né? Joé Josué, Oi. no caso, se você fosse levar ele embora, como é que você faria? Cortaria aquela serra ali atrás? Eu tirava ele. Eu cortaria aqui, mais ou menos, ó. Aqui. E tiraria mal. essa parte embora. Porque nós não temos a caixa no momento, né, para tirar ela aqui no local, aí nós pega e corta aqui, leva ela embora lá em casa, nós trabalha com ela, e tira ela daí. Puxa lá, vida, mas que olho também, hein, rapaz, eu passei desapercebido eu aqui. Eu passei e não vi também. Será que tem mais aí, José? Ah, é mais provável que vai ter mesmo. Vamos moer as outras madeiras lá para também. Muito tranquilo, tá? então aí oh as... Yes. Olá, um olá, Jane. Aqui, você ó, fala aqui, ó. Eu acho que tem alguma aqui. a Jana aqui. indo para essa menina lá, a menina, lá, ó. <risos> a Jane que fala, ela parece uma menina. Obrigada, pessoal. Ai, a gente tá vindo aqui, né? Nesse ar fresco, essa natureza maravilhosa. Não tem como envelhecer, né, Cícero? Não, tem não. Não tem, né? Olha a paz, né? É. E eu vou falar, viu, gente? Eu não troco isso aqui por nada, não, tá? Não Sou embora, beira né? do mato e não troco meu mato pela cidade nunca na vida. Já fiz a proposta e não concordou? Não, né? Não, nem por um milhão de real, não vou mesmo. Ficar aqui mesmo, nessa paz aqui. Não tem dinheiro que paga pra nós aqui não. Isso aqui Mas é vida. Esse, esse tronco aqui lá na minha casa, eu fazia um banco dele. Então você tá apaixonada aí, né? Tá, ah, ali estamos. Tá Oi? Oi? Dá um pra fazer. Lá, Pega a máquina lá. Tá lá o nosso amigo Kaique Oliveira, aproveitando fazendo uma matéria pro canal dele também. E o Josué sonhando ali, junto com a Janaína, gente, ó. Olha ah, esse daí, é dele. Ele falou que tu vem no meio. Vamos lá, amor. É, essa madeira aqui tá perdido, né? Ah. Mas essa madeira aqui, lá na minha casa, ó, eu ia fazer um banco, já que isso era história. Que história. Ah, eu ia fazer um banco, já que falava assim, se eu ia com no meio aqui, ó. Vamos uhum. tá Só a Boca, tem que ganhar a Boca. Porque essa madeira aqui, é grande, dura. Assim, é duro. É. Deu assim, tirar uma parte no meio, ó. Aí, o que acontece? Certa ela, velho. aqui é Faz rápido. a primeira foto de ver vai ficar. Aí, tá assim, vai mano. mais pra lá. Aí cortado aqui, é claro, não tá certo. Aí eu ia virar. Aí eu ia virar essa parte pra cá e ia ser o um banco pra sentar. Vai tá virar ela aqui, Tirou ó. Tirou do modo S? Eu fui essa árvore aqui, eu vi uma abelha saindo aqui, pra você vê Cheio de um, um mirim. <risos> ver, olha lá. Deixa Vamos ver, ver se ele vai sair, né, Kaique? É, já que ele sai. Olha lá, galera. Hum. O tem uma formiguinha do lado de aí. De manassão, Agora de a morte, mente, né? não vai sair nenhum. Olha lá, galera, tá vendo? Saindo, elas não estão saindo, elas estão meio com medo. O pregresso humano que que Braquinha. ver só o rostinho dela. Estou olhando aqui, Robson, já vai, que eu acho. Mais, né? É bom a gente acaba vendo gente no lado de nós, Tem umas plantinhas delicadinhas ali. Achou mais aí? O que você achou aí, Jana? Vem cá, você ver. Eu achei aqui. Mostra aí na sua mão. Mostra aí. Que coisinha mais fofa. Olha que belezinha. Isso aí Olho biônico. Tem um nome isso aí, não tem? Você parece uma suculenta. É uma suculenta, não é? Eu acho que sim, mas ela é da árvore, né? Ela gosta da, gosta da árvore, você viu? Ah, mas a, a suculenta ela gosta de lugares bem úmidos. Mas... A árvore tiver um, ela fica. Olha que bonitinho. Tá vendo, galera? Isso aqui é coisa da natureza. Foi. Ó. Hã? Hã? O que a gente faz com isso, Madalena? Efeitos maravilhosos, né? Nossa, colocar colocar no... Hum. Ai, até, tem te imagino. Dá pra levar? Aí, dá pra levar. Tem uma pra mim, uma pra você, ó. É. O que a gente faz pra conservar ela? Ah, até ela não atacar um pouquinho d'água nela, ela vai aguentar. Só que é firme, né? Hum. Tem várias, olha pra você ver. Aí, ó. Mostra aí, Madalena, as outras. Tá vendo? Essas coisinhas todas. Assim. Ah, eu vi ali, ó. Já mostrei. Deixa eu pegar essa câmera um pouquinho o negócio que eu achei ali. Eu achei não. Quem achou não fui eu. Quem achou foi o, então, o Kaique que mostra foi o aqui. Mostra o que é aqui? Olha O Kaique andando aqui achou uma abelha de ferrão. Ele tem um... ele e um o Kaique ele tem um... coisinhas do mato pra gente peitar. Olha, isso clientinho é ah, árvore. Gente, olha que delicadinho. Ali Cheio tem um barulho. Moranguinho do mato? O Caíque chegou lá Chega, perto peguei, que que tá... e olha só o que, que tem ali mais para baixo do boranguinho é do mato. Faz, ali tem um ninho de abelha de ferrão, ó. Deixa eu ver ó, se ó, vai chegar é assim, alguma assim, lá. Está ah, tá saindo e, e chegando, é lá. Olha lá. É Entrou assim, uma lá, mais outra. Não, ele não ah, precisa da é terra, ele é da árvore. O Caíque, Caíque. Oh, Caí, será que é abelha de ferrão mesmo? É, abelha de ferro, você tá achando maiorzinho. O ferreiro tá pequeno, pãozinho. É só que Uma noção, né? Dá pra saber a diferença? Por causa da, de muita abelha chegando, você vê? A veia manda saia. É manda saia, não é? Deixa eu ver, mas não é. Tá parecendo manda saia. Não é, não é, pai? Porque elas estão entrando. Assim, Jana? Não, é manda elas saia são, sim. Isso. Em não, lenda, não é assim. Bom, na minha cama eu não consegui ver direito, né? tá Olha assim. lá, dá para você ver pela, pelo pólen que tá trazendo na pata, quer ver, ó? Olha lá, olha lá. Olha pra você ver só, quer ver, ó. Esse aqui? É, esse aqui. Não sei que se que é, não sei é. Um é. Mas, eu acho que não, é porque olha esse é. o mundo que tá lá. é meio podrinho, né? É. Tá vendo? onde A onda sai da é risquinha amarelo. Ou se alguém aí nos comentários puder nos ajudar, nos faça esse favor. Que eu também já tô um pouco preocupado em dar uma picada aqui. É, então, e o mundo de que tá de ser isso aí, isso não é pouco não, viu? É, ó. Uh, é. Madalena e a Janaína ali, ó, acharam uns troncos ali, que a própria natureza se encarregou de dar esses nós. aí, Só aqui? Não, não é nó, como é que chama isso aí, não é nó, é, é, é, uma, trança. é uma trança, é trança, sei lá se eu posso falar trança. Olha, o hum. que, que a gente faz? Dentro também dá para colocar um, ó. tá vendo? Aqui, ó. Dá mesmo, aí, polzinho, né? É. Eu vi aí. E fica bonita aí ó galera isso é inédito hein achado da, da daqui do mato ó olha yeah. é cada ideia vou falar uma coisa. mas galera não, é, não é suculenta é isso bem é parece suculenta mas Olha que lindo. Bom. Isso aqui caiu. Que eu falei pra Madalena. Pena que ele já tá deteriorado. Mas, assim, quando a gente pega ele bem, dá um, um trato nele. Dá para colocar um passarinho aqui em cima, ó. Dá mesmo. Pendura dá. um passarinho. É, de olha madeira. que lindo, tá vendo? De Pendura madeira, você fala? Aqui lógico. Você fala. É, e ninguém fez. A natureza que proporcionou isso tudo é. pra gente. Que lindo, olha. Ficou muitos anos isso aí para dar essa grossura, né? Muitos anos. Então é isso, galera. Eu gosto. Assim, também. olha, a Madalena também, claro, mais duas. Ó. Que coisa mais linda. Sim, <risos> né, Madalena? Bota no automático. É Espero que vocês gostem, porque a gente pega coisas assim e transforma a natureza num luxo, né? Nossa, Nossa Senhora, que madeira. Que madeira, será essa, hein, Janaína? O Josué sabe que coisa mais Ele linda para fazer uns móveis, não? Perfeito, imagina. Bom, se a gente tivesse condições de estourar isso aqui, aqui, ó, assim e lá e o pé é lá, assim para colocar uma mesa em cima, hein? Hum, que nossa. coisa mais linda, hein? Fica bom demais, né? Bom demais. Mas é óbvio você vê como é duro, ó, é duro, ó, você discerne, né? Cerno purinho, purinho cerno. cerno. Oi. Vamos esperar o caboclo. Bom, pessoal, aqui nós estamos agora parados. E... Hum gravando aqui para vocês essas madeiras que foram cortadas, olha só. Foram cortadas simplesmente... Ninguém liga. Que madeira é aquela ali, oh, Josué? Isso daí também você não sabe. Grava <tos> aí. Não, não é a Chegou ali, é, gente. Nós tivemos que descer porque ali tem um topzinho e o carro é baixo. Tivemos que fazer isso pro carro passar. Senão o carro senta ali, né? Aí acaba a viagem. Agora o pessoal vai subir. Pode ir, senhor embaixo tem outro. Aí pessoal, ó, carro baixo na roça. Tem essas coisas, viu? É isso aí, ó. E aqui vai balançando. Porque a é descida e não tem jeito de não balançar o corpo. Impossível não balançar o corpo. Lá vai ele, ó. Todo empolgado. O restante do pessoal vem vindo ali, ó. Ai ah, que gostoso, tá vendo? Olha a corda. Cordinha velha. Põe no bolso. Ai, galera, o que a gente achou na roça? Ó, E eu vou levar, porque isso daqui dá pra você pôr assim no vasinho pra pendurar, ó. Verdade, Jana. Ó, E é de elástico ainda. Ai, não é? Tudo bem. Verdade, verdade. Mas, amor, é elástico. ainda. Ai. Ela não mexe mais, ela, é quase, né? ela não... Eu vou comprar. Ela não mexe, vendo? Né? Né? Agora o celular fica... impaciência. Nossa, ela vai dando dinheiro ela esconde. Né? É, essa daqui eu vou tô gravando, mas ela vai gravando é, os balanços. Ela... Essa daí, não. Será que tu liga, Madalena? É assim, aí mesmo. Que? é? é. que segura? Só, só que você aí. Tá é bom, tá? aí, é, aí tá, né? boa. Isso aqui é nossa balança Oi. Vamos indo. Aí, ó. Ela não treme. Vou descer. Isso, correndo. desce, que eu tô gravando. Vai. Ih, olha a galera correndo. Ela não pode cair, né, Caí? É, não pode cair. É, isso aí é uma corrida. Aqui tá a água que tá. Tá correndo a hora que a lavou lá em cima, aí vocês né? Serra, ó. atravessar tá o rio aqui, ó. Passa Corguinho. Ai. aí, ó. É um fã após beleza. Ali tá o carro, que tá minha mãe. aí, mãe. aí, e aí, Pessoal, olha só, nós estamos aqui nessa estradinha de terra e a galinha está caladinha ali, ó. Não quer falar com ninguém, ó. Não quer falar com ninguém, sabe por quê? Tem vários pintainhos lá embaixo dela, lá. Vai bem. Não espanta ela, tenta espantar ela aí. Só espanta ela daí mesmo. Quer ver, gente? A Madalena abriu a porta do carro, ó. Vai bem. Acho que ela não vai te bicar não. Olha lá, ela saiu, já saiu Olha lá, olha lá que belezinha, olha lá, tá vendo? Gente, olha que coisa mais linda, gente, olha assim? ó. Ó, que belezinha E agora, agora já ficou Olha que gracinha, tá vendo? Natureza é bela demais, não é? Olha que coisa mais fofa do mundo Ei, Valeu a pena, né, Madalena? Olha lá, uns grandinhos lá na frente Tá vendo lá? Não tô filmando ela ainda Que mãezinha que ela é Já vai se escapar pra molecadinha comer, olha lá que belezinha Aquele ah, coisa... pega aqueles lá no muro. Uh. Toma, aqui, bem pega aqui. Vai lá. A gente tem outros aqui. São maiorzinhos. Com um ali para trás, ó. Ah, já subiu. Olha. A galinha passou. Ela tá desesperada, chamando. Corre pintalhada pro dinheiro. Não, faça o que tá? é ligado, não, não. Que da minha cola, às vezes, liga ela e é tá ligado. Não, ela botou o celular. O celular se você, se você Isso, vai é segurar ela. Muito bom, mas tá. então, pedra padretão é? É. Eles vinham uma pedra que não é varinha de esparedão, você acredita? Ou, é, os meninos invadiam uma UAR também, não vão nem bater, Caíque. Não. Sei se fazer vídeo, vocês gostam, né, pra vocês fazerem vídeo, vocês correm? É, Círio. É uma aventura pra vocês. Certo, vai caminhar lá. Pessoal, só pode comprar bastante. É porque agora a gente vai pegar as partes mais bonitas, pessoal. Olha só essas, esses aspersores aqui estão preparando essa terra para a plantação de brócolis. Então, vocês podem observar ali, ó, como o tempo está muito seco. As pessoas estão jogando a água para molhar a terra, logicamente, para que os brócolis não morram. E eles investem pesado, gente. Investem investe pesado mesmo. E passando aqui com a Madalena e com o pessoal Um passeio que nós vamos Estamos realizando, ó que beleza Ó E a, eu tô na estrada e a força é tanta Que vem aqui, ó Ó Chega a ser bonito, né? Olha o barulho que gostoso, ó Gente, olha que coisa mais linda O outro lado da pedra ali, ó Aí a mulher da casa que nós estávamos ali agora visitando, chamada Dona Maria Celeste, falou o que para nós? Que essa pedra, também nós estamos vendo a ponta dela do lado de cá. Que ela ainda vai longe para o lado de lá. Entendeu? Então nós estamos vendo só a ponta dela do lado de cá. Bom, nós vamos pegar esse caminho aqui, que nós viemos e vamos subindo ali onde eles vamos subir ali onde eles estão indo conclusão eu vou procurar gravar aquilo que realmente interessa por conta da bateria minha aqui ainda tem metade dela tá bom o lugar onde eu e Madalena o Josué a Janaína e o caíque onde nós vamos relar gente ó e tô ficando para trás vamos lá o pessoal tá lá na frente eu fiquei mais para trás um pouquinho foi até bom que assim eu consegui ver isso. Ó. Não sei que mato que é esse. Mas olha que delicadeza de flores. Ó. Uma moita de, de uma planta que nos brinda com essa benção de Deus que são essas flores aqui. E aqui tem muito disso aqui pessoal. Vamos lá. Segura, segura. IP amarelo. Muito de pé amarelo, muito. Opa. Subiu em cima lá. Mas você subiu por lá, não foi, tá, José? Não, mas aqui também vai. Eu vou ter que voltar lá, pegar a difícil da que falou mesmo. Aham, uhum, e pelo bato? Aí é, sai lá em cima no pinheiro que falou. Ah, tá. Aí do pinheiro tá um trigo a turma sobra ele lá. Ah, então nem vai. Agora vamos voltar lá. Lá vai Mostra, que aí, que... Mostra a preocupação que a ficar é aqui agora. Vai. Vamos Você parar. quer ir por aqui mesmo? Minha... Só que não é Preocupação. É só por aqui turista. não compensa, né? Turista. Muito mato para nós poder atravessar isso aí sem a roupa adequada. Vai. Bom, vamos Entrada, né? procurar Entrada. agora um jeito da gente meio. subir lá, meio. porque está bem. Está perdido aqui. E aí, olha só, tem de pedra. Mentidão, nós somos Deus. turistas mais ou menos aqui, né? Está porque... bem complicado. Não, Cícero. Ainda não sabemos de que forma nós chegaremos lá. Vamos fazer o que o Josué falou que dá certo sim, Cícero. Tem o Tayo lá. Vamos voltar lá. Tem que voltar mesmo. Né? Galera, voltando para trás. Mostra nós aí, Caio. Voltando que ali, nós ali nós voltando ó. Voltando de novo. Ai, que pernada. Quem tomou pingo na mão, no braço aí já? Eu. Tem, tem até uma lista bonita ali no... Não, tá tão seco, nesse... Tá muito seco, precisa que que chover estão realmente. Aí? Precisa chover realmente. Uma outra erva que tá verde. Meu Deus, tá seco demais. Precisa chover mesmo, meu pai. Mas dessa vez, eu peço a Deus que chova só depois que a gente retornar, pessoal. Porque o tempo aqui tá fechando. Nós estamos muito longe de casa e é estado de terra. E quando faz barro, só a gente mesmo é que sabe que passa com o carro concentração viu essa parte que nós estamos aqui agora é uma parte da pedra que veio apontar aqui embaixo a pedra mesmo está ali ó olha lá tá vendo então nós estamos aqui embaixo dela ainda. E ela vem. Deixa essa parte aqui para a gente poder ver que ela é grande. Depois tem aquele vale. Onde a gente ficou pela casinha lá. Um pouco lá com eles. E continua depois do outro lado, só pedra. Olha os grelhinhos cantando, estão escutando? Bom pessoal, depois de muito procurar a trilha, Josué sempre na frente, e a gente aqui sempre na retaguarda já cansado. Achou a trilha e agora é só subir. Então eu vou sempre fazendo o que eu falei. Vou procurando é, gravar só o necessário porque infelizmente minha bateria está na com um terço dela só, ok? Não. Nós estamos aqui agora numa altura que não dá para explicar, não dá para falar, vai, tá vai bem indo, alto. vai indo, pessoal. Estou ofegante. Tá ofegante, tá ofegante. tá ofegante. Todo mundo tá ofegante, mas vale a tudo. pena. Não é para qualquer um. É pra... muito com bom. Gente, eu não passo ali dentro, não viu? Passa não. Não. Eu eu tenho, nós temos que passar. Eu tenho, eu tenho passa fobia. sim, você vai ter que passar. Passo. Passo. Não, eu tenho Se você não que passar. Fobia. A gente não consegue ir. A pedra continua lá para cima. Sim, sim eu subir ali, ó. calma, Danela, calma. É. Vai nós vai vamos conseguir vou fazer vou desligar outra cara. vez para ganhar mais tempo. Tá bom, pessoal. Nós Mas estamos subindo aqui. A coisa aqui, nós estamos como, como nós estávamos falando aqui agora. Nós temos aqui a nossa coragem e a graça de Deus, porque não temos corda, não temos nada. É tudo no peito e na raça mesmo. Olha lá. Olha lá, Janaína. Devagar, cuidado, pelo amor de Deus, hein. Eu tô ficando para trás, mas eu vou chegar daqui a pouco lá. Delícia! Grava isso aqui! Grava, nós chegamos! Gente do céu! Olha Vai só dizer, mesmo esse, graça cara, de Deus aqui. nós já estamos aqui já. Tá vou cima. mostrar para vocês onde nós já, já subimos senhora. pessoal. Gente, não dá ó. Oi. Aqui, ó. Olha só. Onde nós estávamos? Eu vou mostrar. Vou mostrar para vocês. Tava naquele pé de pinheiro lá embaixo. Esse aqui. Olha <risos> Lembra que eu mostrei pra vocês esse pé de.. Olha mim. De pé? Olha a distância que esse pé de pé tá agora, ó. Gente, eu tô Quer dizer, ele não tá muito longe, na verdade. A questão é subir aqui, ó. Oi. Você nunca passou por isso, né? Então dá pra vocês imaginar, né, ó? Não, alto não é muito alto, não. Não, aqui eu tô no meio dela. Até onde nós vamos lá, e 3.500 metros. Fazer a foto, Madalena. Vai, vai, vai. Vai, vai. Calma, deixa eu dessa vista, vai. Vem cá, massa lá. Que pessoal. Filmando, fotografando. Vai atrás, Kaique. Madalena fotografando. Tô tremendo, gente. Que lindo. Agora o braço assim, ó. Vai. Não, você é de calça, é pra cima, eu pra baixo, vai. Sim. Essas mineradas, tá chovendo, viu? Tá. Tá chovendo. É! <risos> vai, faz uma foto aqui. Vou fazer, peraí. aí. Bom, vou faz parar aí. agora aqui. Cícero, que lindo! Ele tá filmando, eu tava emocionado, gente. Rafa, meu filho, você precisava estar aqui com a gente. É emocionante. É cansativo, mas é emocionante. Olha isso, ó. Olha a altura que nós estamos, Rafa. Nem acredito que eu cheguei aqui, viu? Eu acho que vou dar conta de fazer aquele passeio que você falou lá com você. Tá bom? Beijos. Pra você também, Cássia. Pra você, Débora. Pros meus netos. Amo vocês. Amo, amo, amo. Dadinho, beijo. Lourdes, beijo. É, Preto, beijo. Marcela, beijo. Toda a minha família. Amo vocês. E a gente tá ficando pra trás. Vambora, Cícero? Vamos. Gente, é o seguinte. Pessoal, tô bem cansado, mas vale a pena. Ô, Marco Drone, você ia vir pra cá? Será que você consegue vir aqui com o Vanzan? Aí que vem o desafio e subir aqui. Meu amigo, se tem uma pessoa cansada, sou eu, hein? Aqui, ó. Ó, não está... Tão longe. Que lugar lindo, ó. Aí embaixo tem uma represa. Olha só, pessoal. Que visão. Olha que visão. É rápido. quer ver uma coisa? Vou mostrar um negócio ali. Espera aí, Breta. Aquele pontinho lá embaixo é uma vaquinha. É, que tá muito focado, né? Aê, tá. Deixa eu ver com o flash. O que uma vai sair? De... A vaquinha lá. E a puladeira de cerca, hein? É. Tem um. A peça no pescoço dela. Olha só. Espero que essa máquina. Ah, tem, tem pira aqui. Dá é pra imaginar, hein? Aquelas pedras que nós estávamos beirando aquela hora lá, pessoal. Ó. É lindo demais, Cícero. É, nós passamos Cícero. lá na né, Cícero? É. Ah, eu estou vendo o nosso carro. É. <risos> eu vou filmar onde está o nosso carro. Lá embaixo? Aqui, é. Cícero? Olha o nosso carro lá, ó. Aí, vou nem para atrapalhar. pessoal, é, vem posar aqui de noite, Cair. Estrela do céu. Olha o nosso ué. carro lá. Dá um tá bem longe, barra. hein? Olha, você viu o céu ali, ó. Dá para fazer uma barraca barra. de Jana, barra. vem? dar? onde ele está lá, ah, tá mais? vendo? Onde bem longe, carro. hein? Aqui o pessoal aqui. Cansa nós estamos cansados, mas somos felizes, né? Nossa, muito. Obrigada, hum. senhor, pelos presentes. Lindo. Madana, tá... Mas Madalena ele está... Mas, esse não gra. terminou. Tem um monte para a gente andar ainda. Bom, pessoal, então, aqui nós estamos chegando agora, na outra parte da pedra. Vamos passar para lá agora que o final da pedra é ali, tá bom? Então vamos lá. Segue em frente, Madalena. Aqui nós chegamos já no alto da, da, da pedra onde tem. Inclusive, já, já veio gente aqui que colocou uma antena lá. Aí, onde um ser humano chega. Ou falar uma verdade. Olha lá, ou, ou dizer. Queria ser índio, viu? Mas tudo bem. Tecnologia tecnologia que eu posso fazer, né? Tá bom, vou desligar aqui outra vez. Bom, o homem mim, chegou aqui, de... instalou essa antena, não sei do que se trata, se é, é internet. celular, é. internet, não sei o que, que é. E ali estão meus amigos, os corajosos, amigos que Deus me deu. Ah, e aqui tá é a altura medo, máxima de onde a gente tá. Cuidado aí na beira, se você rolar, ninguém te segura mais. É nem nem eu, se eu cair aí, ninguém segura. Eu vou levar esse pedacinho de pedra aqui, ó. Que é a Madalena. lembrança daqui. Madalena. Se eu achar outra mais bonita, eu pego. Mas eu acho que. descer pra cá alto, agora? Agora é <risos> tá aqui também. Caique Oliveira. depois confira lá no, no vídeo do Caique Oliveira. Aquilo que eu não pude pegar, com certeza ele pegou. Não dá, ó, gente. Aqui só para quem tem coragem de asa delta. Aí, nosso amigo ó. Cícero. Falei pra você, muitas é, vezes no lugar que você ia ficar é. na memória. Aí, ó, Mas é. Olha ó lá. Ó. Ah, você vê. Gente. Lugar aqui é espetacular. Não tem palavras que ele escreva a beleza disso. Só drone mesmo, né, Marcão? Hein, Vanzan? Você não tá visitando meu, meu canal, viu, Vanzan? Eu não vejo comentário seu lá, não, mas eu lembro de você, meu, meu amigo. Ali. Tá a Janaína cansada. Tá a Madalena ali sentadinha. Até que a Madalena tá animadinha. E aqui, Josué. O companheirão que disse que vinha pra cá e veio mesmo. Você quer assistir? Ó, gente, não. a gente já tá voltando. Paramos aqui pra tomar um leitinho. A não tá tomando um leitinho. Eu, sou um buraco, vai eu tô tudo comendo ainda. um biscoitinho aqui. O O Kaique tá comendo ovo. O Kaique que é que a moda do ovo que a Madalena ah. trouxe? Paradinha pro café, Madalena no filho aqui. Eu já bebi um leite. O pessoal, que nós estamos voltando para casa, Beto? Uhum. Estamos uhum. voltando para casa e paramos aqui para acabar com o resto do lanche que nós trouxemos. É para pesar o pro carro pesar menos. E outra coisa, pessoal, subir ali agora, por graça de Deus, hein, ó. Aqui atrás, vou, ó. Vou, é, o pessoal ajudou a empurrar o carro ali. Tivemos que ali é descer. Um é, tivemos que descer ali. Igual pra... na, na, na ida, tivemos que descer. É, para passar. Eles fizeram um. Pra, pra cortar a água que vem da fazenda ali. Fizeram um cambiocó lá que o carro passou, mas passou assim, ó. Daquele jeito. Que que é do tipo, do tipo da maldade, né? É. Vou ah, podia assim. não precisar ter feito daquele jeito. Né? Não precisava, ele que tamanho não. Você é mais pequeno. Mas passou. O que tava. Tá Deixa eu ver bom o negócio então. aqui, né? Mostrar uma coisa aqui. Aí, ó, esse carro aqui que sempre foi limpinho, bonitinho, charmosinho. <risos> aí, ó, ó, quer vir para roça, pessoal? Prepara, hein? Ó, a sujeira aqui, tá vendo? Só que é o seguinte, aqui a terra come mesmo, né? Não deixa sujar, depois né, pega a máquina e lava. Tá tudo certo, não é não? A preocupação com isso aí eu não tenho, não. Oi, Madalena tá só no biscoitinho mineiro, ó. Já tá Oi, bem senhora. na boquinha da noite, gente. Bem na boquinha da noite. E Cícero? O pó da estrada, só resta saudade. Ah, aquela música lá, né? Poeira da cidade, tá cansado, só a poluição. Cansado não? Pra dormir, a dormir bem? Dá pra ir lá de novo. Dá, né? Você viu o que eu fiz? Eu retornei lá naquele lugar pra ver se achava borrachinha. <risos> eu, falava, eu só não voltei até lá no alto mesmo? Porque... Tá me escurecendo, né? Tá, eu falei, vai, Aura, vai, Já aura, tô pensando quando é for posar lá. É. Vão ah, gostoso, que lá. noite vamos passar gostoso lá. E tem que ser no verão, porque no inverno não há é quem aguenta. É, é. Olha lá. Olha aqui, ó. É nós na fita, que nem diz o outro. <risos> Ela tem que seguir? Ela tem que passar na Um pouquinho? Um pouquinho?